Papyrus, vamos lá, você está atrasado para seu serviço de vigia. Me desculpe, bro, eu apenas estou cansado até os ossos. Levante-se, Papyrus, senão eu irei te levar até seu poço inteira quente. Certo, certo. Apenas me dá dois minutos aqui, bro. Uau, Uau, Stas, você não está falando sério. O magnífico Sans sempre é sério. E espera, Sans! Sans! Sans! Sans! Sans! he <risos> he. Conseguimos! E não me custou uma gota de suor. Ah, me costela...